aniquilado. Glória a Deus. É Paulo falando a respeito do, da suprema excelência do amor. O amor é dom supremo, está acima de todos os dons. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma passagem na, na Bíblia que fala que na vinda do Senhor, muitos, muitos vão se apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, eu, eu preguei na minha rua, eu, eu profetizei, eu curei muitos enfermos, eu fiz muitas coisas na Tua presença. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, muitas vezes as pessoas... Podem até se gabar daquilo que elas já fizeram em nome de Jesus. Mas, muitas vezes, não foi feito em amor. E quando se trata da, da obra de Deus, tudo que, fiz, que fazemos para a glória do Senhor tem que ser feito em amor. Não adianta fazermos um monte de coisa na, na obra de Deus, no, na, na casa de Deus, se nós não tivermos o amor de Cristo no nosso coração, de nada vai adiantar, porque muitas vezes as pessoas querem é, servir a Deus, mas elas querem impor a, o seu preço, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu só faço por tanto, né? eu só, só vou me encarregar dessa situação, ou vou fazer esse trabalho na obra de Deus, mas só se for a, por esse valor, e alguns estipulam o valor que querem para estar dirigindo uma congregação, para estar dirigindo uma igreja ou um ministério. Mas, na obra de Deus, nós temos que ver é, se nós estamos fazendo a obra de Deus, se é por interesse é próprio, por interesse próprio, ou se é por amor às almas e por amor a Cristo. Porque a palavra diz aqui, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tinha. Faz aquele barulhão, né? Quando você bate, assim, um objeto... No metal, ele faz um barulho enorme. Quando você toca o sino, o sino, é, o barulho do sino, o som que sai do sino vai longe. Vai longe. Mas a palavra diz que seria, é, se não tiver amor, vai ser como o sino que está tinindo. E todo mundo ouve de longe, mas é apenas aquele barulho oco, aquele barulho que que não, não tem nada assim definido. Então, assim acontece nas nossas vidas, quando nós não fazemos a obra de Deus por amor.